Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos! Ora, hoje temos aqui um jogo, um Ballistic Minigolf, é um jogo da Microlite Games. É, Minigolf, né? logo o nome uh, diz tudo. Uh, é um jogo que está agora no Steam, muito baratinho, para aí 2€ e tal, acho que eles agora estão com uma promoção de verão. Uh, este jogo, assim se os outros Minigolfs, é feito no espaço, parece. Uh, não é na terra, parece que as plataformas estão sempre elevadas o que deve tornar algumas, uh, alguns buracos difíceis de, de acertar isto é um jogo que tem, salvo erro, 216 buracos muito buraquinho para enfiar uh, para jogar sozinho e multiplayer, multiplayer ou online ou multiplayer físico se estiverem em casa com um amigo e, e eu vou aqui experimentar, vou já por aqui no play eu já fiz, já fiz, olha a minha deixadinha feita aqui qualquer coisa. Uh, então mas vamos por aqui, vou começar já aqui os buraquinhos Em princípio os primeiros será coisa básica né, vou só pôr aqui também uma coisinha a andar Ok, então dá a andar Ah é tá, ok, o primeiro buraco é para si pessoal <risos> uma coisa tão simples a sério, por favor! Ok, ok, tem que ser com menos força, não é? Sim? Ah, fixe! Ai uh, o cara já tão esta merda! Player 1! Estás a falhar! sim a segunda, é Não vais mal! Buggy, buggy, buggy! Caraca! É para ele, buggy! Oh, carasso! Espera uh, aí, isto aqui é uma... É assim! Sim, se afastarmos e no, RRT, né? no caso RB. RB conseguimos ver ali o burquinho, então se calhar só temos que atirar ali mesmo a marca, com força não, não como muita senão ela vai saltar. Caralho, era por pouco, opa. foi por muito pouquinho que a gente tinha logo a primeira no burquinho. Okay, conseguimos não fazer um bug, fizemos duas horas a seguir. Uh, um para dois, um três é o rolo. Ok. Um... Tipo rampinha. Ok. Deve ser fácil. É só disparar não. Sim, meia força. Ui, ui, ui. Que merda. Voltou ao início. <risos> Anda com isso, pá. Coisa do querido. Tem a mesma força, mas estamos mais perto. Ah. Ah. Boa! Conseguimos um par aí! Nada mal! Nada mal. Vamos lá! Continuar! O Cresces! Que oh mané! É, está que se eu atirar... Se calhar mais aqui... Para ele fazer ali a curva, não? Vou experimentar! Ok, com bastante força! E não deu em nada! É, quer dizer, foi mal, né vamos Em princípio conseguimos aqui com, com um par, né Uf, tanta força, que estúpido, pá! Ai, que merda! Ok, tá bom? <susurra> a sério! Pumba <susurra> no bruquinho a primeira! 4, <risos> cagando merda! Ok, neste é 4, portanto temos de ter cuidado. Cresce, está aqui ao lado! Ah, cagando porcaria! Como é que eu faço isto? Ah. Uh... Vamos tentar ali com toda a força. Será que saltas? Ah, o que voltou para trás? Eu pensei que era. Ok, uma. Agora. Vamos dar. Uh, uma vez aqui. Sim, eu precisava que ela batesse aqui no cantinho. Ui, era perfeita, perfeita. Era um bocadinho mais de força. Para também. Ouça. Ninguém de merda de pé. Okay. Fizemos um birdie que não foi nada mal E pessoal, se estão a gostar, eu vou continuar a trazer mais jogos Isto é este, tipo indie, né? Jogos mais fraquinhos Mas se estão a gostar, deem um like aí nos vídeos E se quiserem subscrever ao canal, se estejam à vontade Eu agradeço imenso Ora... É... Será que passámos assim, não? Ai, ai. Oh que porcaria Alto fubondes a tua prima Como é que eu... não dá para... Oh, estúpido merda Ok, mas é uma, uma opção Passa, passa, passa, passa, boa Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, estupido, okay, Menos força Mas será por Aparece ali em baixo a barra de energia que lançámos na última vez Neste caso ajuda bastante, não é? Mas já são fáceis, não é? Tirando este aqui já, já, já estava a complicar aqui as coisas Vamos ver, vamos ver mais Ora, temos uma coisinha ali ao meio, a gente consegue passar aqui, não conseguimos. Oh, olha que lindo, olha Era uma vaca do caralho, ok. Ah está, pimba, segunda, vai bom nisto, vai bom, Fica muito bom. Ok, com quatro, quatro tacadas, temos que fazer menos de quatro. Opa! Opa! Uh, vamos tentar... Aqui uma tabela tipo snooker. Ora, aqui Talvez dê. Puma! Ah, cá merda! ao menos ficamos cá à frente. Isso é lixo. Ora, ali ao cantinho agora. Já foi. Isso, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda. Muito bem. Não vamos conseguir duas, mas vamos conseguir... Em princípio, 3 muito bem, muito bem. Fizemos um birdie, birdie. E precisamos ali de menos mais um ponto. Ao menos um ponto, mais um ponto. Um, hum, Cheira-me cheira que isto. nota Mas tá. É, tá é, ali em cima. Um, ok, vamos tentar aqui. Boa! Boa! Boa! Boa! Um, ali é tipo parede, né? não é? se a gente ter é assim devagarinho Boa! Boa! Boa! Boa! Ui! caralho. era lindo! Era lindo! Que que me entraste? Caraca! Se ali mesmo... Era um birdie? Qual é o outro antes? Não sei! Um as? Não! Ah mãe E agora curva contra curva! Vamos tentar aqui! Não hum, sei se isto assim vai dar, mas vamos tentar. Isso, isso. Oh, já não vai, já não vai. Pouca força. Precisamos rodar mais. Ok, mas já. Já é bom. Dá para ir para aqui, assim. Bate ter devagarinho. Descer. Ui, ui, ui, ui. Era quase, quase. Dei quase tudo, íamos dando força mais, íamos, íamos, e íamos fazendo a geneira, ok. Só subir, ou tem alguma manha? É só subir, mas tem ali duas rampinhas, ok. Aqui assim, força para ir um bocadinho mais de metade, e baaaaa. no ano, final é holy no ano, na primeira, logo. Pumba no cozinho da menina Toco Outra vez, mas agora estão todos iguais é, Quase todos iguais, mas era a mesma rampa até Era um bocadinho menos de força Aitaca, é destes que eu gosto Jantar assim, pimba, logo em frente, sempre para andar Não custa nada, é só meter Agora vamos com um, um coisinho deste Mas é lá em frente, não é? Ah, é sempre em frente, então Peraí, peraí, peraí. Ui, estúpido. Assim. Agora! Oh, é lindo! Enganou-me bem! <risos> Enganou-me muito bem! Não tinha visto nada daquela. O oh, que é isto? Então, mas eu tinha desviado. Ai, o caraças. Vocês... Ai, muita força, muita força, muita força, muita força. Oh, camin da força. Ganhei aquelas todas direitas agora. Oh caca, com caraças, pá. Vá, tá sucado, tá sucado, tá sucado. Tá sucado. Ei, ei, ei, ei, ei, Já mexe, já mexe. Ok. Easy, easy. fala da bolugue. Puta, puta Ok. Ah, uh, What? São tipo ondinhas? Hmm. Então se calhar não posso dar com a força toda Mas posso dar assim com quase toda Sim Oh, oh, olha que lindo Oh, que merda, bateu na puta da bandeira pá. A sério Fogo, get all in one Um bird, um bird aí também não é mal Ok, estamos aí estamos bem Alimentos dois, dá What? Hum, tens aqui Mas eu se calhar tenho que fazer Ah uh. Vamos ver, oh, tão pouca força, fogo! Mas era isto, não é? Pois! A merda! Uh, vamos tentar subir ali. Se não muito. Ui, ui, ui! ui. Não! Que <risos> <risos> Ok, tem que ser menos força. Acho que a velocidade até estava boa. A velocidade da mira estava ótima. Mesma rasca. mesma rasca. Mesmo linda. lenda ainda estou linda só que aqui antes eh? oh, ia, ia, ia, ia, ia. ok menos 3 menos 3 está bem nada bem está a correr bem está a muito muito muito bem ui o que é isto já conseguimos aqui direto vai ser arriscado não é vou tentar vai dar merda ai dar merda Vamos ver. Ui. ui ai ai ai ai que pa, Ok só temos que dar um bocadinho menos força e tipo assim oh. Vamos arrebentar as coisas todas aqui também a ver Oi oh. Pariu para isto <risos> vou aproveitar com a escala. Vá para lá, vá para lá. Esta já está terrível, esta jogada, não é? Sério! Ah, está. É easy, easy. Estou para buggy. Já temos menos um. Temos menos um, cabrão! deixa estar. Estás aí. Mas tens ali um altinho. Se calhar, se eu fizer mesmo ali ao cantinho. Será que vai dar? Um salto. Boa. Boa, boa, boa. Salta a rampa. Puta Uuuh. Quase que dava. Quase estava ali no ar. Agora. Ah, por favor, entra. Oh! Temos notas pontinhas. Condor. Condori. Somos um fucking condori. 25 logo. Ai, cara. Não estou numa seta agora. Com aquela merda. Para dar as se mesmo a ver. Vamos aqui outra vez. Ui, ui, ui, ui, ui. Onde que estás? Onde que estás? Boa, boa, boa. Gostei, gostei, gostei. Gostei muito. Gostei muito. Pim. <tos> Ah, eu e eu pensei que ia fazer uma ganda jogatana. Oh, a final não fez, foi nada. 25. Ok, isto já estamos no nível. Bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Era só mesmo para mostrar o jogo. O jogo deve ser muito divertido jogar com amigos. Com certeza será mais do que jogar em. em, em ai, não é, Em multiplayer com amigos em jogar sozinho, uh, em campanha. Um, mas pronto, também dá para jogar online, como é um jogo ainda muito recente, é difícil de encontrar alguém, deixemos já agora, vamos por aqui a ver uh, mas acho que é difícil de encontrar alguém online, o que é perfeitamente normal, não é? para este tipo de jogos, ainda para mais que não são muito conhecidos, vamos aqui para online uh, mas yeah, é porra, tenho ali dois amigos que estão off, mas também eles não têm jogo que não tem este jogo, posso vos dar a ideia, I'm ready Uh, mas sim, quase certeza que não vai estar ninguém Pode chegar até 4 players aqui na região da Europa, certamente Há de haver outras regiões, não sei se elas separam, devem separar na região americana, qualquer coisa assim uh, Mas sim, eu quase certeza que não vai, não vai aparecer ninguém, também não vamos estar aqui à, à espera Mas pronto, vejo o jogo, o jogo é muito barato, 2 euros e qualquer coisa, agora tem como uma promoção de, de verão e há de haver lá mais para frente, são 216 níveis, há de ver lá mais para frente, níveis bastante complicados de conseguir acertar no buraco, principalmente à primeira, como fizemos aqui alguns, mas pronto, espero que tenham gostado, uh, possivelmente não vou trazer mais vídeos uh, deste, a menos que, que vocês queiram, vou tentar, se conseguir arranjar alguém para fazer comigo, Vou tentar então trazer um em um sistema de multiplayer, mas para já é o que ficamos. Se ainda estão aqui, desde já o meu agradecimento, pensem em dar um like caso ainda não o tenham feito. Subscrevam o canal e por hoje é tudo. Até vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.